Esteja convosco, Ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo Assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventania muito forte E as ondas se lançavam dentro da barca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 Palavra da Salvação Na minha terra, na Sicília, é impressionante ver quantos monumentos, igrejas, templos gregos foram construídos. Em Agrigento tem oito, mais em Selinunte, Segesta, Siracusa, Taormina, templos aos deuses, mas por que tantos templos, e agregando um atrás do outro? É porque foi uma colônia grega, antes da vinda de Cristo. E o mar era a coisa mais terrível, porque muitos encontravam a morte nas tempestades. E quando conseguiam chegar uma boa viagem, fazer um templo de agradecimento aos deuses era como uma obrigação. Então, tinha esses templos aos vários deuses para agradecer. E sempre o mar foi um sinal do perigo. Ultimamente, nós subimos aquilo que aconteceu com o tsunami. Onde chega a estas ondas e arrasta tudo. Eu vi na primeira leitura, Deus, como falando com Jó, que reclamava: se eu não fiz nada de mal, por que estou sofrendo? E a resposta de Deus: eu sou aquele que criou o mar, domino o mar. Então, para dizer, você não sabe por que está acontecendo isso, mas eu sei que Deus coopera para que tudo vá para o bem. Deus leva, coopera para, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E depois do evangelho vimos este poder de Jesus sobre o mar, porque ele é Deus. Quem é este, a quem o mar e o vento obedecem? Deus é o dono da vida. E ouvimos o apóstolo Paulo recordar-nos que todos nós somos candidatos para participar da vida eterna de Deus. A humanidade está vivendo esta pandemia. E sempre se preocupa o culpado. Mas quem foi? Por quê? E como? E nesta pandemia, nesta mar em tempesta, vem de dizer, mas por que Deus permite isso? Ele está dormindo ou a humanidade se esqueceu de Deus? Quer viver sem Deus? O progresso científico-tecnológico nos últimos 50 anos... Levo a pensar que o homem, com a sua inteligência, é capaz de tudo. E foi suficiente um vírus invisível para colocar a humanidade de joelho. Nós não somos dono de tudo. E a morte de tantas pessoas nos faz pensar, mas, mas, mas a morte faz parte da vida de todos, claro. Isso talvez podia evitar, mas, mas temos de pensar. Nós estamos aqui por um tempo. Deus nos criou para a eternidade. E este tempo que Ele nos concede para poder fazer o máximo de bem para os outros, para os irmãos. Deus nos deu a vida para ser um dom e para acolher os outros como um dom a tempestade existe existe na humanidade o Papa Francisco hoje ao meio dia na Itália lembrava ainda eu vi notícias de pessoas que fogem da África e morrem lá no mar Mediterrâneo pedindo ajuda pedindo ajuda então a humanidade está sofrendo, vai sofrer. Mas o sofrimento faz parte da caminhada. E sempre nós temos de perguntarmos o que, que Deus quer dizer a mim com tudo isso. Que tudo passa. Só o amor permanece. E se é somente o amor que permanece, nós temos de colocá-lo acima de tudo. Porque a tentação muito grande É colocar acima de tudo o dinheiro Se eu tiver bastante dinheiro Não vou precisar de ninguém E não é verdade Você pode ter bastante dinheiro E depois morre E deixa tudo Mas se tiver bastante amor Isso te acompanha para sempre E esta é a mensagem de Jesus Não, não é que ele estava dormindo Os apóstolos se esqueceram de Jesus, eles tinham a capacidade de remar, de pescar, de levar o barco para outra margem. Só se lembraram dele no momento de necessidade. E nós somos da mesma maneira. Nós organizamos tudo a nossa vida. Nós temos uma casa, temos um carro, temos um trabalho, temos dinheiro e tá? tal. E Deus... Oh, oh, nós só procuramos quando tem necessidade, só para pedir um milagre. Jesus veio para ser Deus conosco, para ter um lugar na nossa vida, para caminhar conosco, para estar na nossa família unida no amor. Ele quer ser uma presença de alguém que nos quer bem, que não é. Um Deus desconhecido ou que está longe a Um Deus que está perto Emanuel, Deus conosco Agradecemos porque Jesus vê a nós através da Eucaristia Quem come minha carne, bebe meu sangue Permanece em mim e eu nele Quem escuta minha palavra, põe em prática Eu e o Pai veremos nele, faremos nele nossa morada se vos amardes uns aos outros, eu estarei no meio de vocês. São tantas maneiras que Jesus se torna presente na nossa vida. E o apóstolo Paulo, que entendeu isso, dizia, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E ele que encontrou Jesus na estrada de Damasco, luminosíssimo, sem, antes de lo conhecido, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Paulo, depois deste encontro com Jesus, transformou totalmente a sua vida. E nós precisamos sentir esta presença de Jesus. Não tanto acordar Ele, não é que está dormindo, Ele está conosco. Ele quer fazer parte da nossa vida. Hoje, a comunidade se alegra, pelo início da missão do Padre Diano. Quando entrei na igreja, lembrei quando, antes desta igreja maravilhosa, tinha uma, uma igreja menor. O Padre Eida se iniciou esse trabalho, depois o Padre Giovanni continuou, depois o Padre Davi, hoje o Padre Diano. Tem alguns que, desde o início, e antes disso, né, antes do Padre. Já participa da comunidade E a comunidade É como aquela, aquele grão de mostarda Que você coloca debaixo da terra E vai vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo E depois até os pastores vão fazer os ninhos Então, na comunidade paroquial E Nossa Senhora das Graças E São Joaquim A comunidade vai vai aumentando, vai crescendo. O reino de Deus é assim. E passa, claro, por dificuldades, porque toda mudança comporta dificuldades. Mas se, se nós nos colocamos na atitude interior de dizer cada um de nós foi criado como um dom para os outros e cada pessoa como um dom para mim. A mesma coisa com os padres. Porque nós podemos cair no... Na tentação, ah, eu gosto deste, não gosto daquele. Não, nós te queremos seguir Jesus. Então, o que, que eu posso oferecer a este padre? E o que que posso aprender de bom? É assim dos padres que passaram. Nós podemos aprender alguma coisa e oferecer alguma coisa. E nesta troca de presentes, todo mundo se enriquece. Aqueles que, ah, Agora que o meu padre não vou mais na igreja. Bom, então não está seguindo Jesus. Nós queremos seguir Jesus. E agradecer que temos sacerdotes que nos acompanham e que nos transmitem com os sacramentos a vida de Deus. Então, o Padre Diano, muitos de vocês já conhecem, mas eu gostaria de conversar um pouco com ele, porque nem todos conhecem, né? Os coroinhas são muito novos. É bom. né? Vamos fazer um pouco uma apresentação do Padre Adiano. Isso, né? chega assim. Muito bem. Se o me permite, eu vou tirar a máscara, porque. Acho que não são todos que me conhecem ainda vem aqui, vem. Embora haja muitos rostos conhecidos aqui não é? Então, Padre Diano, você nasceu aonde? Eu sou salto grandense da gema A tua família tem um pai, uma mãe e irmãos quantos? Isso, inclusive minha família esteve aqui na sexta-feira Alguns puderam conhecer não é? Então tenho os meus pais vivos é, Somos em três irmãos Primeiro é. o meu irmão Cristiano A minha irmã Silvana E eu mais novo então, você entrou no seminário com que idade? Eu entrei com 18 anos, do Salvador. Sim, sim, sim. E logo no primeiro ano, já com Padre Esas, que então era o nosso formador, eu o acompanhava com outros seminaristas mais aqui na paróquia São Benedito. Já, Então, como é que nasceu esta vocação? Dom Salvador, houve um tempo em que na minha adolescência, eu acabei me distanciando, não apenas da igreja, mas de Deus. E certa vez, num encontro querigmático, eu senti muito forte a presença do amor de Deus. E tudo começou a ganhar mais sentido, mais significado nessa experiência. E foi uma experiência tão autêntica que fez com que eu saísse de mim mesmo. A partir daquele momento, eu comecei a ver a comunidade de uma forma nova. Então, passei a me engajar. Passei a servir através do Ministério de Música, também da catequese, na renovação carismática, fazendo visitas também a uma casa de recuperação de dependentes químicos lá em Salto Grande, estando à disposição né, de, de toda a comunidade. Mas como jovem, eu ouvia de algumas pessoas, né, pelo fato de eu estar muito presente na igreja, né, com muita frequência, é, Algumas pessoas diziam assim, ah, vai ser padre. E eu, um tanto resistente, falava, mas eu quero mostrar para as pessoas que eu posso ser cristão de verdade sem ser padre. E eu lembro que alguém disse assim, isso é o que você quer mostrar para as pessoas e o que Deus quer mostrar para você. Naquele instante essa palavra me impactou muito e a partir de então comecei a rezar para discernir qual era a vontade de Deus. Foi um processo muito lento, porque eu não queria fazer as coisas não é pelo entusiasmo. eu me lembro uma certa vez que o Senhor esteve por razão em razão da visita pastoral em Salto Grande, minha paróquia de origem, eu tomei coragem e fui conversar com o Senhor. Eu sou muito grato, Dom Salvador, demais. Pelas aquelas voltas que nós demos no quarteirão, né? Então, eu nunca me esquecerei. Deus se usou muito do Senhor para que eu pudesse ter coragem de dizer o meu sim. E hoje eu sou imensamente grato por também ter o Senhor na, na minha história vocacional. Muito obrigado, não só dorme. Então depois passou no seminário, quantos anos? Oito anos. Oito anos. Isso, estudando filosofia em Ourinhos, com os Agostinianos, e teologia em Jacarezinho. Sim. sim. Foi ordenado padre quando? em 2009, 2009. Em seguida, já. fui designado para óleo, onde eu fiquei cinco anos e meio. E, Substituindo. Que, que estava na época era o padre Messias. O padre Messias exatamente. Manduri, óleo. Isso. Isso. E depois de óleo, passou para. Para manduri, onde fiquei seis anos e meio. E completarei, sim. completarei mais um ano de sacerdócio aqui, nessa, nessa paróquia, melhor dizendo, sim. que me acolheu também por três anos aqui, do Salvador. Sim, sim. E, meu, se o senhor me permite, vale destacar que não apenas em 2001 estive aqui, depois em 2002, em 2002 ainda com o Padre Esas, e em 2003, com o Padre Davi. Ambos foram os meus formadores, foram os meus reitores. Sim nestes anos de, de, de, de ministério lá em Óleo, em Manduri, sempre tem algum momento que fica marcado. Claro, colocar em relevo as alegrias maiores, né? Sempre tem algum momento lá em Óleo, algum momento em Manduri que ficou marcado, né? Cada comunidade tem um perfil, tem um, um carisma próprio. Sim, sim. Em Óleo, uma cidade tão pequenininha. Né, e tão acolhedora, eu me senti assim muito acolhido, muito amado, porque a visão que eles têm do sacerdote é de alguém da família, né, sem perder logicamente né, o papel e a identidade do padre. Depois em óleo, em manduri melhor dizendo, né, aqu aquela reverência em relação ao sacerdote como orientador, como pastor, a confiança das pessoas. Cada pessoa, do Salvador, que eu pude encontrar foi realmente uma página do Evangelho. Né? Visitando os doentes, sobretudo, é, tendo contato com, com os jovens, com os casais. Eu pude ver o Evangelho vivo. Eu não conseguiria destacar é, momentos assim pontuais, mas eu digo que eu vejo a palavra muito presente na vida do povo. E essas cidades me ensinaram muito e quero continuar a ver também o evangelho vivo né, na vida de, de cada um daqueles que encontrar. A paróquia acostumado com o padre Davi, se apercebeu que o padre Davi já tinha cabelo branco. E o padre, o padre a não tem cabelo branco ainda. Por enquanto. Não. Porque ele é assistente diocesano da juventude, há vários Sim. anos, né? Há vários anos. Então, vocês ganharam um carrozeiro, né? Um padre jovem. Então, se um um padre jovem, um pouco diferente, com look diferente, é, as coisas são normal Mas tem valorizar e agradecer a Deus, porque quem tem um coração jovem, tem expressões jovens, e há quantos anos você acompanha a juventude na Diocese? Eu acompanhei, acredito que seis anos da primeira vez. Cinco anos da primeira vez. Não, Dom Salvador, agora só me pegou, acho que seis anos. E depois de um tempo passei a assessorar a pastoral da criança. E então volto para a assessoria do setor juventude há um pouco mais de um ano, dois anos, então no, no total acredito que oito anos, sete anos é. e pouco. então e, talvez nem todo sabe que Padroeiro de Mandoré é Santo Antônio. Padroeiro diz aqui da paróquia São Benedito dois santos que foram franciscanos, Santo Antônio e por tantas circunstâncias... Santo Antônio que queria ser missionário... Lá converter os muçulmanos... Ser mártir... Deus tinha outro plano... E o navio que voltou para Portugal... Por uma tempestade... Foi levado para a minha terra, Sicília... E de lá depois foi para... Para Assis... Participar daquele... Da Assembleia das Esteiras... Né? Quando... São Francisco enviou ele na Lombardia como o irmão entre os irmãos. Também, São Benedito, ele é da minha terra, da Sicília. Então, tem, tem alguma coisa que nós, tem uma ligação. Ele era filho de escravos na, na Sicília. A cidade onde ele nasceu hoje se chama... São Benedetto da San Fratello, o santo irmão. Né? E depois foi no convento de Palermo. E sendo que é o primeiro santo negro, então, no Brasil, a devoção dele foi muito grande. né E por isso queremos agradecer a Deus e pedir a intercessão deles para que o padre Diano possa nas pegadas destes santos franciscanos e seguindo o exemplo do Papa Francisco, ter a disponibilidade, como diz o Papa, da ternura e da proximidade com todas as pessoas desta paróquia. Amém.